Quando se fala em uma dieta saudável focada em emagrecimento, estamos acostumados a ouvir que o ideal é comer pequenas refeições de 3 em 3 horas. Mas pesquisas recentes estão mostrando que outros tipos de dieta também podem trazer benefícios para o nosso organismo, além de proporcionar um emagrecimento rápido. Também conhecida como a dieta do guerreiro, o jejum intermitente alterna períodos de jejum relativamente prolongados com algumas refeições. Muitos estudos mostram que essa dieta tem inúmeros benefícios. Perda de peso, de gordura corporal, melhora da saúde metabólica e proteção contra doenças cardiovasculares e inflamatórias, além de aumentar a expectativa de vida. Mas exatamente por que jejuar? Segundo alguns cientistas, porque ficar sem comer é, na verdade, natural para o nosso corpo. Durante o um processo evolutivo, o nosso organismo se adaptou a passar períodos sem comer, porque muitas vezes simplesmente não havia comida. Por isso, alguns processos metabólicos muito importantes são facilitados em períodos de jejum. Além de otimizar o ciclo de reparação celular e aumentar drasticamente os níveis de hormônio de crescimento, o jejum diminui os níveis de açúcar e insulina no sangue. Esses três efeitos combinados fazem a taxa de queima de gordura disparar mais que em qualquer outra dieta, e diminuem o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Existem vários modos de se fazer jejum intermitente, que vão de curtos períodos até 24 horas. Comer a última refeição até as 9 da noite, pular o café da manhã e só almoçar a 1 da tarde do dia seguinte é um dos jeitos mais populares. Esse é o chamado método 16 por 8. Por mais que você possa demorar um pouco a se acostumar, muitas pessoas se sentem mais dispostas e com mais energia com essa dieta. E como ela altera o processo metabólico, o jejum impulsiona a queima de gordura e de calorias, provocando uma perda de peso acelerada no curto prazo. É importante ressaltar que ainda não existe consenso a respeito da dieta do guerreiro, mas a verdade é que desde as pesquisas com camundongos dos anos 30 na Universidade Americana de Cornell até os recentes artigos do geneticista Steve Mount, o jejum intermitente apresenta vários defensores com autoridade no assunto. Por sinal, o próprio Steve jejua três dias por semana desde 2004. Agora você deve estar com muitas dúvidas. Então, por favor, pesquise mais sobre o assunto. Existem muitos artigos científicos disponíveis na internet sobre esse novo modo de se alimentar. E não saia fazendo as coisas por conta própria. Consulte um nutricionista para receber a prescrição de uma dieta adequada para suas necessidades de acordo com seus objetivos.